caça fantasmas, encontram um satanista em pleno ritual, jovem aluga a casa e a antiga dona fantasma a expulsa com muito terror, os anguetos estão evoluindo e assumindo forma humana na África, boneca ganha vida e se arrasta até a dona na cama, criatura semelhante a anjo ou extraterrestre filmado voando perto de igreja, criaturas bizarras surgem em cidade do Texas após forte tempestade misteriosa e muito mais, mas antes já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 caso a seguir, um grupo de caça-fantasmas foram atender um chamado numa zona rural. Segundo informações, no local estaria havendo um ritual onde uma mulher seria a oferenda. Será que tem alguém aí mano? Será que tem alguém? Que isso, mano? Chegando lá, viram que havia uma fogueira aonde a vítima seria cremada após ser sacrificada. Acho que os caras vindo, mano. Parece que ele foi visto pelo satanista, então ele correu em busca de ajuda, mas ao retornarem tiveram uma surpresa... Parece que eles chegaram tarde demais. Em breve retornaremos com mais informações acerca deste caso. Ela voltou. Na ocasião, mulher solteira alugou uma bela casa para morar sozinha. Na primeira vez que foi utilizar o banheiro, encontrou algo estranho. Olha Havia muito cabelo no ralo, mas até aí aparentemente nada demais. <risos> ao retornar ao banheiro, algo apavorante aconteceu. Parece haver uma enorme criatura cabeluda dentro da privada. Mas cabelo foi encontrado pela casa enquanto conversava com a dona da casa, algo apareceu em sua retaguarda, <tos> Thank <laughs> you. Ela deixou a casa, a mulher que lá morava antes de perder a vida é extremamente possessiva e não quer que ninguém, e não quer ninguém naquele apartamento. Atenção, a história a seguir pode lhe causar um trauma incurável, portanto recomendamos cautela por parte dos telespectadores mais sensíveis. Apaga as luzes, fecha a porta e coloca o fone de ouvido porque hoje é dia de creepypastas. Um trovão clareia a madrugada fora de sua janela e por um segundo, você vê diversos rostos em desespero no seu espelho. Decidido de que tal coisa não pode ser verdade, você simplesmente se vira e dorme. No outro dia, decide então se livrar de todos os espelhos de sua casa devido à horrível experiência da noite anterior. Com todos os espelhos já reunidos, você os joga fora. No dia seguinte ao acordar, Nota que há um bilhete na cabeceira de sua cama. Você se levanta para ler. O bilhete diz. Por favor, traga os espelhos de volta. Nós gostamos de te ver dormir. No vídeo que se segue, vemos o que muitos dizem ser a evolução dos Zangbetos. O que sempre foi apenas um amontoado de palha sobrenatural, agora estaria ganhando forma e aspectos humanos. Aqui vemos o Zangbeto com o rosto humano, chifres e pode até mesmo se alimentar. O contexto deste caso é o seguinte, esta jovem estava se questionando sobre o motivo pelo qual sempre que dormia acordava com essa boneca em cima dela, confusa e sem saber o que estava acontecendo, começou a se auto monitorar por uma noite de sono e foi quando ela descobriu algo aterrador, ela registrou o momento exato em que a boneca se arrastou sozinha até seus braços. É ver um demônio ou um fantasma preso naquela boneca. Provavelmente um fantasma carente que só queria um abraço. Do que se segue vemos o que muitos dizem ser a prova da teoria dos astronautas antigos ou alienígenas do passado. No alto do edifício de uma igreja católica vemos algo perturbador. Um ser humanoide despido pairando a 30 metros de altura do solo terrestre. Junto dele, um ser humanoide despido, pairando a 30 metros de altura do solo terrestre. Junto dele, há um estranho objeto semelhante a um disco voador com rabiola. Então, ele pousou no topo da igreja e o vídeo se encerrou. O que seria essa estranha criatura? Seria um alienígena que desceu de sua nave para explorar o mundo? É um mistério. Após uma forte tempestade no Texas, Estados Unidos, enormes criaturas foram registradas em uma pequena cidade com pescoço e membros compridos, dentes e olhos reluzentes se balançando e aterrorizando os moradores com um rugido assustador. direto a seres humanos, mas algumas residências foram destruídas. Segundo informações, os seres teriam sido puxados por um feixe de luz vindo do céu em frações de segundos. Seriam monstros cajus de origem extraterrestre?